Yamp LOL. É o Yamp mesmo? acho que é não. Yamp07? I don't know you. <risos> Who are you? É o fake Yamp? Se não for, ele passou vergonha, ele mandou aqui, ó. Tinha os mid please é ele 100% You are from Pengame? Yeah. Of course. Óbvio que é ele. Coloquei dois. Oh, of course é foda. Nem inglês, né? Quem que é mid? eco? Puta que pariu, quase fui com uma errada, velho. Nossa senhora, velho. Tô contra o Monosled. Pra mim é muito bom pro Silas, na minha opinião. É bom pro. É mais ou menos. Se eu sair na frente, acabou pro cara. Porque o Yamp tá aí? Tá fazendo bootcamp também, pô. Alô? Alô? Alô? Salve, Yampits. Salve, Thiaguinho. Yamp from works, right? From Brasil, né? Ah. Ô, gankzinho 3, será, velho? Aqui é hum... só gank, velho. Os caras não farm, não, velho. Eu like, eu like, Gank level 3, I know, I know, death. Ok, ok. Ele tá de sombra já esse cara? Vou fazer ele gastar agora. Vamos ver. O cara está em choque aqui. Ele não gasta. Será que não é aí, ele. Vamos ver. Vamos ver o que, que ele tem. Vai nele vai nele. Ó, oh, ele tem sombra. ele é. é bom demais, pô. Já vou ficar enchendo o saco aqui, esse pai, então. O Eko vai estar chegando daqui a pouco ele tá fazendo louco. Ó, oh, o Zed tá. Vai querer subir. Tá de boa. Ah, tá aqui. Eita, tomou. Tá aí no frente. Caralho, velho. Esse cara é muito bom, velho. Esse cara tava... Tá brigado. Ele veio por cima ali? Né? Ele tava no head, já. Ih, killzinha. Nice. Nice. Ó, o cara ficou puto que eu peguei aqui. Os caras são muito loucos aqui, cara. vou mutar Ob já, feia da Ob puta. farm dele? Não, eu roubei a kill só. Pera que eu vou perder minha galinha, talvez. O cara tá na Arong e vai invadir ali. Não tem problema. O né? Echo tá isso. sem flash, na real, hein? Esse... Ah, mas o boy tá... Ó, o cara é bom, tá, tá movimentando né? aqui, já. Não, oh. pra, pra fazer isso os caras são muito rápido, velho. Mano, eu vou tá tá estar tá por cima coisa. no mid, se nós ver o Echo saindo pra ba... Se ele não sair na war na real, a gente vai. Ah, isso aí. Vamos ver, ele vai passar mid. Ele vai que defender a dele agora. Epa. Será que nós é? compro 2x2 aqui? O eco tá sem flash, o... tá sem, sem sombra. Ó, oh, sem skill. Ó. Pera. Não. Quer ir? Ó, dá pra ir, se pá. Um... Acho que dá o negócio aqui. Tô tankando, parei de tankar. Matei, matei. Boa. Cuidado com o Echo, tá sem F, tá? Tá, tem o W é tá meio te... ruim aqui, Eita, eu porra. vou sair. Só sai. Eu compro aqui oh. né pra vocês. Meu deus! Eita! Caralho, Ai, tinha Tá é de boa já. Sustinho, sustinho de leves. Ah, tô gigante já. Bom, de sincero, é que os caras são muito responsivos, muito rápido assim. Pelo menos o jungle, velho. Eles faz uma pre de um lado e já corre pro outro roubar jungle, já. Que tu aparece o um, que sem meu 6 meu eu não mato ah, ninguém Vocês vão ó oh, o cara vai querer escanto aqui Pera aí eu vou smitar aqui Vou pegar seis não e é luta hein, se tem ult ainda ah, não, não né? Não, não, quer vir? Tô indo, tô indo, oh. tô indo. Eu não peguei 6 Ó, oh, tô indo, tá bom Deixar aqui o... Ah. Pode pegar, pode pegar Ai! É. Pegou o escanto antes, filho da puta Ele pegou no QZ? É, os caras se matam pro escanto aqui velho, tô indo top né? Acho que eu vou evitar esse aí pro top, lá. o Aronga vai nascer em 40. Opa! É o Tinin. Ah! Me deu muito dano. Bom, o top vai morrer, né? Ah, eu peguei no W, cara. Batalha ah, mas tá, tá de boa. Eu tô giga, eu vou tentar Bin Ninja. Nice. Ah. Ah, é pegar aqui. Olha o outro no top lá. Ele não quer rotar não. Ele tá na T2 lá. Ó, oh, tô indo, tô indo, tô indo. Ativei tô tô o Ghost. Putz, tem uma Soraka aqui. A gente só matar, Boa. Matou. Pô, o cara não tinha feito o head dele, não pisa top, o maluco, velho. Vou matar o bot lá, tem o ult. Oh, tá na oh, Caralho, o cara é bom. Não, os caras aqui de assassino são surreal, velho. Que ano, então, é impossível jogar contra. Eu não vi os Coreia, fi. Nossa, servidor coreano de cada um. <risos> ano que vem tá, tá lá eu, lá, passando mal no D1. Daí, a tá indo também Ó, batinha por trás. Fez, tem um Mazar por trás aqui. Nossa. Eu pago o pato então. Ó, o Rodrigo, mas ele não tem flash, tá ligado? Eu vou base hein, viado. Eu vou pegar a tá. corta-cura, velho. Já vi que vai ser chato isso, velho. Os caras são bons mecanicamente, mas são muito burros, cara. Eles não entendem nada de Max direito. Ah, mas que nem esse Zed, por exemplo, jogando pra Jão game. Você não vê, não só. Ah, sorte, sim, cara. sim. Não, no Brasil não vê mesmo, e aqui é mestre, o Bego não resetou não, hein. Será dois. que eu mato o ou mantei contigo? Eu vou manter, velho. Vamos levar, vale vamos dois? Vamos ver. Eu vou dar a volta nele, tá? A o Ghost. Ele tá sem flash. Vai voltar nas sombras, pá? Voltou. Ó, oh, ah, dá pra é, lutar na, ok, na jungle se eu for assim. Tá bom. Sem flash, só tem 8, tá? Eu vou por trás da torre já, 6 por frente. Ah, errei tudo. Dominação. Tá espanhol o teu, aí. Tá. <risos> tá, né? <risos> Pô, né? Será que nós faz uma nojeira aqui? Que viu, aí? só e? pra tirar ult da Zaya, véi. Eu sei não eu sei não, hein. Eita, viado. Viu que tá atrás, tá? Mata ele, tá assim, né? Deu bom, matei a ainda. É. Cara, ah, pelo menos é, mid, ah, eu deixei. Eu tô indo, tô indo, mas eu tô um pouco longe já. Ah, o Zed morreu, não morreu. Eita, Soraka. Tô chegando, tô chegando. Ai, Soraka. Não é limpa, não é limpa. Mano. Não, eu não vou é tipo. ficar. Nossa, eu o 3 alves na cabeça. Ai, tem zona de Nilba. É tu tá morto também, velho. Dale. Dale. Assassinato o Tri. É <risos> <risos> o <Não, não, mano. risos> <risos> Ah, Zai tá sem <risos> Uhum. chegando hein. Tô no flanco! Olha a Soraka, velho! Eita porra! Vou ela aqui! Matela. ela! Ah, sua é que não tiltado? Não deixa o cara pegar esse aqui não! Eita, porra! Como que fala em espanhol? Merenda! <risos> É, que os macos um novo time, né? Nossa, pior, pior que quando meu time tá perdendo assim, os caras ficam spawnando surrender, velho. esses filha da puta não deram surrender ainda. Tem aqueles que morre morrem. dá surrender independente de quando tá o jogo. Dá uma é. Não, já que aí cada cara, velho, que afundou o solo comigo é 10-0, cara. Só porque ele tava. tinha morrido três vezes, sei lá. O cara tem fica louco. poxa ali, esse Baron. Ah, é. É o weapon. É o Lúcio não quer não. Fightzinha, fightzinha. Tô chegando atrás do Soraki. Ai, o Spoiler. A carta ganhando lá atrás, velho. Ai, o Cutuco. Não, contra nós tomada. <risos> Pô, deixa Tá com zero kill, velho. Peguei 3 kills dele já. Eita, tipo. Cara, cara Estão bom, correndo véio. aí essa, a surra tá correndo aí. Chegou. 3. Toma. 2. <risos> Ué, paciência. cadê a ambulância, cara? Surra tá correndo nada, hein. Urduk. Destruído uma torre. Novos para o Brasil, né? É, Pô, é que eu tive o Ghost. Carai, matou tudo. Eu tive o, o Ghost à é toa, carai. GG. Já dá fila aí, cai contra. Contra? Quer perder assim? É, cai... Não, quero PDL. Dá um gankzinho level 3 aí, duvido que tu joga safe fake nesse Zed aí, level 3. Mano, o Zed tá muito esperto, velho. Cara, cartinha... Não, tem uns caras aqui dá raiva, cara. cara tinha muito que aí. Valeu pelo Game Ups. Ô, oh, boa, Zed. Falou, aí. mano. Falou, falou.